Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o resultado de 3 meses de congelamento do kefir. Eu precisei viajar e nesse período que eu estive fora, eu não tinha ninguém que pudesse cuidar do meu kefir, por isso eu congelei. Foi a primeira vez que eu congelei e eu estou curiosa para saber como é que o kefir vai se comportar. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi deixá-lo à temperatura ambiente. Eu vou drenar esse líquido que foi congelado com o kefir. E vou lavar com o próprio leite que eu uso para fermentar. Vou colocar em um recipiente de vidro. Previamente limpo e esterilizado e vou colocar o leite para fermentar por 24 horas. Com 24 horas de fermentação, percebemos que o leite ainda não foi completamente fermentado. É como se as bactérias ainda não tivessem despertado do seu sono. Decido então deixar fermentar por mais 24 horas. Agora sim percebemos que o leite foi fermentado. Nossos probióticos voltaram à ativa. Gente, Olha que beleza esse leite fermentado, quem Super acompanha encorpado. os vídeos aqui no canal sabe que eu evito utilizar outros utensílios, então eu vou filtrando ele dando batidinhas na peneira, e isso é somente para diminuir as possíveis fontes de contaminação dos grãos. E agora é só repetir o processo. Gente, se você tiver a oportunidade de conseguir os grãos de kefir, e aí tem comunidades no Facebook, de pessoas que cultivam, se você conhece alguém, vale muito a pena. Né? Se você for comprar probióticos na farmácia, é muito caro. Sem falar que é um produto industrializado. Então vale muito a pena desse esse produto natural em casa, com propriedades terapêuticas maravilhosas. E essa aí sou eu, tomando minha dose diária de probióticos. Eu tomo puro mesmo, às vezes eu acrescento mel, mas eu encaro como um remédio para o meu intestino, para o meu sistema digestivo. E os benefícios são inúmeros. Quer saber mais sobre o kefir? Deixe nos comentários e inscreva-se no canal. Até logo!